Olá, esta mensagem eu estou dirigindo para os profissionais da indústria farmacêutica e você que quer desenvolver todo o seu potencial para brilhar e ter uma carreira de sucesso na indústria farmacêutica, então fica comigo aqui nos próximos 15 minutos. Muito bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ronaldo Braga, Atuei por muitos anos na indústria farmacêutica, em posições de recursos humanos, vendas e marketing. E mais recentemente fiz uma transição de carreira para a área acadêmica e hoje eu dou aula em duas escolas de negócio. Mas sempre tive um propósito de trabalhar em prol dos meus colegas que ao longo desses anos eu pude acompanhar a forma como vinho desenvolvendo suas carreiras e quanto a gente poderia abreviar esse tempo se a gente trouxer, se a gente auxiliá-los a desenvolver habilidades e competências que irão facilitar e melhorar bastante a forma como atinge o sucesso na sua carreira e ajudá-lo também a ser protagonista de sua própria carreira. Então vamos comigo, nesses próximos 15 minutos, entender como construir equipes de vendas de alta performance para a indústria farmacêutica. Antes, porém, eu gostaria de passar para você uma breve, um breve panorama né, dessa, desse programa, desse curso. Tá? Primeiro, nós estamos lidando num ambiente complexo e competitivo. A indústria farmacêutica atua dentro desse contexto complexo. Por que complexo? Nós lidamos com a ciência, nós lidamos com o conhecimento. Então, é importante que a gente entenda toda essa, essa movimentação de pesquisa, desenvolvimento e lançamento de produtos para que a gente possa cumprir toda essa complexidade de modo a falar a mesma linguagem que os nossos clientes. E por que competitivo? As empresas farmacêuticas estão numa corrida muito grande para desenvolver novas drogas, novos produtos para doenças e situações que ainda não estão sendo atendidas. Então, nós precisamos entender muito bem esse movimento que toda a indústria está fazendo e entender de que forma, com as nossas habilidades e competências, podemos descobrir melhores caminhos para o sucesso. Um outro aspecto importante desse mercado é a necessidade de obter resultados consistentes e sustentáveis. Por que consistentes? Resultados dentro de uma base que a gente entende, que a gente acredita, que nossos clientes poderão vir a se fidelizar nesses medicamentos, nesses tratamentos né? e sustentáveis ao longo dos anos. Que essas drogas, que essas novas moléculas, né? elas possam estar cada vez mais ganhando mercado, ganhando competitividade não só para financiar a operação, como também para investir no desenvolvimento de novas drogas. E entender também quais são as tendências que impactam o setor. Nos últimos 10 anos, a indústria farmacêutica tem tomado caminhos muito diferentes daqueles anteriores a esse tempo. Antigamente, buscava-se desenvolver moléculas que atendiam grandes mercados, analgésicos, anti-inflamatórios, produtos para pressão, enfim. Hoje, busca-se muito mais drogas que tratam aquelas doenças né, que ainda nós não temos uma solução, as chamadas doenças raras. E isso está acontecendo de forma global. As empresas passaram a investir muito em pesquisa, não só as multinacionais, mas também as empresas nacionais. Vejam que o mercado farmacêutico cresce acima da economia e tanto a indústria brasileira quanto a indústria internacional buscaram caminhos diferentes. Uma investe em produtos que nós chamamos de primary care, que são aqueles produtos do varejo vendido nas farmácias. E outros são aqueles produtos de doenças raras que são comercializados através de seguros de saúde, através de governos onde a abordagem é totalmente diferente. Então, essas tendências elas têm que ser levadas em consideração para entender quais serão os nossos objetivos e quais estratégias estarão suportando esses objetivos. E se nós estamos falando em objetivos e estratégia, nós precisamos, como gestores, ter uma visão estratégica. Você sabe o nosso país é muito grande, tem dimensões continentais então, as realidades necessariamente não são as mesmas em todas as localidades. Embora as empresas desenvolvam excelentes planos de negócios baseados em estratégias muito bem fundamentadas, nós precisamos entender, aqui na geografia onde nós atuamos, se realmente essa visão, essa estratégia, ela é interessante para os clientes que nós atendemos aqui no nosso mundo real. Então, daí a importância de você, como gestor, também ter uma visão estratégica. E, por último, e talvez mais importante, pessoas, né? porque tudo isso que nós falamos, quem vai conduzir, são as pessoas. Então, você estar atento ao perfil de pessoas que irá trabalhar com você é fator fundamental para que se obtenha o sucesso. Então, se você tem... Conheça a estratégia da sua região, conheça a sua estratégia. Busca desenvolver pessoas para que também compreendam e apliquem essa estratégia. Você tem que desenvolver perfis e de profissionais que vão atuar de forma a serem bastante competitivos nesse ambiente complexo e competitivo que, que eu falei. Não se esqueça que você, como gestor, o resultado que você entrega é o resultado que a sua equipe entrega a você. Então, assim, pessoal, se vocês gostaram do início desta aula, né, eu peço a vocês, então, que vejam lá, aqui está o nosso, nosso site, vejam lá no nosso site mais detalhes a respeito das nossas aulas, né? Então, esse é o curso Construindo Equipes de Alta Produtividade para a Indústria Farmacêutica, que em breve estaremos fazendo o um lançamento. Muito obrigado por sua atenção, uma boa tarde.